Então vem comigo, a coisa é muito rápida. A gente troca de estúdio, mas segue com o nosso noticiário, com a prestação de serviço, com a mesma força que você já conhece de todos os dias. A gente está junto agora no Baiano Ar até as 8h55 da manhã, com muita satisfação. Para você que ligou a TV agora, vem junto, vem comigo e com toda a minha equipe. Eu já tenho Henrique Oliveira e Tiziane Bitelli posicionados. Tamo junto nesse plantão, minha gente. Vamos com força, vamos com animação e com notícia. Henrique e Tiz. Henrique já, já vai falar de uma manifestação no bairro de Sussuarana, mas Henrique já começa com notícias do interior do estado. Você que daqui a pouco vai voltar, vai pegar a estrada. Duas pessoas mortas em um grave acidente aqui no interior. É com você Henrique. O Bahia no ar de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 7h20 da noite, no BR Record. E amanhã, Jéssica Sumetá, que está de volta. Um beijo para todos vocês. Fique agora com Fala Brasil. Tchau, tchau.